E aí, Disfarçados de humanos vão à cúpula do Brix. Homem vive um pesadelo ao explorar sozinho uma casa assombrada pelo fantasma da menina exorcizada. Mulher é possuída por demônio durante resenha. Aniversário da pequena Rachel é frustrado por ataques de poltergeist. Mulher de branco se manifesta durante o ritual do espelho e muito mais. Mas antes já vai deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma.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 Imagens registradas durante uma humilde festa de aniversário de uma pequena menina de apenas 6 aninhos, tinha tudo para ser o dia mais feliz de sua vida, porém, nesta noite a morte veio te dar parabéns. Ok, ele está cortando o cacete. Você tem o seu aniversário? Oh meu Deus, Tommy, ele vai começar a pôr. Oh meu Deus! Ele vai perder tudo. Ele vai perder tudo. Vamos lá. Na noite seguinte, novamente atividades paranormais foram registradas no recinto. E moveu aquela cama. Preocupados, decidiram que o melhor era fazer um ritual para consultar o espírito, a fim de convencê-lo a deixar a família em paz. Inexplicavelmente abriu-se uma ferida nas mãos da mãe. No dia seguinte, eles decidiram atear fogo no colchão como se isso fosse adiantar alguma coisa. Que Deus tenha misericórdia desta família e que o demônio não venha mais perturbar a paz de nenhum deles. O vídeo paranormal que vocês verão agora te deixará em estado de choque. Um jovem aproveitou que seu pai estava de viagem e convidou seus amigos para uma festa em sua casa. Enquanto a festa rolava, uma de suas amigas começou a ter um comportamento estranho e logo começaram a filmá-la. como se estivesse possuída por um demônio. Segundo relatos, seus olhos reviraram, a sua voz sofreu uma alteração repentina e ela começou a falar numa língua desconhecida. E você, o que faria se visse uma mulher vindo assim em sua direção? Uma jovem estava junto de sua irmã gravando um vídeo de dancinha para o TikTok até que algo estranho aconteceu. A luz apagou sozinha. Enquanto procuravam outro lugar para gravar alguma coisa, eles tiveram uma surpresa. uma mulher desconhecida dentro da casa, mas ela simplesmente desapareceu do nada. Jessica, wait, maybe we shouldn't. seja quem ou o que for veio de dentro do banheiro Diante disso não restou outra escolha a não ser contratar um especialista e ali elas contaram detalhes do ocorrido mais tarde, eles se dirigiram ao banheiro para invocar a entidade que estaria escondida dentro do espelho do banheiro. Okay so, soon, soon, so. Oh, okay, so yeah. you guys are just like, I gotta say, that's creepier than ever. Boom. Cool. Let's do it. Mary, Mary, Eles não terminaram o um ritual frustrados, achando que não havia acontecido nada. Mas olha só quem estava lá atrás: Eles That is not gonna work? Yeah. Hmm. Well hopefully it's How do you feel? There is. That is not gonna work? Se segue, temos um caça-fantasmas explorando uma casa abandonada no sul do Brasil. Há cinco anos, uma menina teria sido exorcizada no local. E lá foi ele pelos cômodos daquela residência. Alguma coisa aqui? Tem alguém aí? Parece que foi um vulto. Tem alguma coisa aí? Peça licença pra entrar na casa. Meu Deus! Meu Deus! A vela tá acesa. Ah, ah, ah. Meu Deus, cara! Meu Deus, cara! Quem acendeu aquela vela? Certamente o mesmo que a apagou. Meu Deus, ele mexeu. Ele mexeu. Ah, ah, ah. Meu Deus, cara! Meu Deus! Que isso? Que isso? Que é isso? Que é isso? Ai meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus! Céu! Meu Deus. Como é isso? Sim, ele não está sozinho nessa casa, mas o pesadelo está apenas começando e o pior ainda está por vir. Se prepare! Meu hum. Deus! Que isso? Que isso? isso? isso. isso. Oh, oh, oh, oh, oh, meu Deus do céu, cara! Oh, meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu, cara! O diabo mostra o seu poder. A entidade que assombra a casa, o mesmo demônio que ceifou a alma daquela menina, mostra sua força ao erguer a cama como se tivesse o peso de uma pena. Se você achou que essa foi a pior parte, prepare o coração para o que vem a seguir. Para finalizar temos um vídeo registrado na cúpula do BRICS, vimos uma mulher desconhecida chegando ao prédio da reunião acompanhada de dois humanoides de quase 3 metros ou mais fazendo sua segurança. Os homens possuem um rosto muito estranho, segundo rumores eles seriam alienígenas disfarçados de homens que foram ao local para interferir nas decisões dos países envolvidos.